Esse podcast aqui era para ser postado no canal do Lógica Fatal, só que como acabou ficando muito voado e fora do assunto, o Kaiser Mário acabou não querendo postar lá. Então eu editei e vou postar aqui no meu canal mesmo. Bom, eu atualmente sou estudante de educação física, estagio numa academia. Bom comecei a treinar há três anos atrás, quando eu era uma porra de um obeso mórbido e com tendências suicidas e depressão profunda e... Como posso explicar? Eu comecei a treinar. Nunca mais eu precisei tomar um antidepressivo na vida. Perdi 25 quilos. Hoje meu shape é até bom. Não considero ótimo, mas razoável, podemos dizer assim. E é isso. Não sinto mais desgosto de mim mesmo quando olho no espelho. Se apresenta aí, ô 7. Bom, eu sou Estranho 7, cara, sou um elite que tá, tá perdido na vida aqui Mas academia é um negócio que Ajuda, tá me ajudando muito a Se manter Estável, sabe Eu também, eu treino Tipo, eu sempre treinei, mas eu Treinava, tipo, muito no foda, sabe Não fazia direito e tal Eu só comecei a fazer direito mesmo coisa quando Final de 2019, por aí Que eu comecei a treinar pra valer eu não sou padrão nem nada, mas. Acho que eu tô, tô no caminho, sabe? A gente vai fazer tipo. É, um beabá básico do. de academia, entendeu? E nisso, o que, que a gente vai fazer? Vamos falar porque a academia é bom. Essa é a lógica fatal. É, aquele, é aquela imagem, basicamente. É, lifting heavy stone makes voice in be head shot up. Shut up. Que seria isso? Depois manda aí para possivelmente ser a foto de capa. Mas seguinte, todo mundo vai falar aqui da experiência de academia. O Curando 7 já disse aí que começou com 3 anos atrás. Não, pera Comecei a fazer sério três anos atrás. E O, o, o porquê de ter começado é, é, é um pouco engraçado, cara, meio inusitado. Beleza. Não, peraí, só o que eu não falei, porque quando eu comecei a malhar, cara. Seguinte. É.. 2019, eu comecei a assistir um, um cara aí que começava a falar de que você deveria se valorizar, essas coisas assim. Ele falou, você tem que ir para academia. Aí eu fui. Quatro anos malhando, tanto faz. Até hoje, não... só quando eu quero quero malho para valer, mas, sei lá, vamos pegar o foco. Mas se vocês não treinam no limite... É, eu treino quando, sei lá, cafeína bate. Aí eu quero pegar o máximo que eu consigo no leg press. Você vê que nem não tô fazendo muito leg press, não. 120 tá, tá moleza. 120 é o que eu pego atualmente, mas... É, cara, a gente tava até conversando, mas a gente... Eu e você tem... Temos, literalmente, quase o mesmo tamanho e o mesmo peso. É. Mas, é, meio que meu shape é o seu. Só se seus braços, eu acho, forem um pouco mais largos. É ah meu braço bem. é pequeno, cara. Eu te contei o que rolou meu problema de texinho lá, então... Sei. Não vamos entrar em detalhes. Não. Não, beleza, então. Acho Quem que quer começar um a falar que porque que conheceu a Academia? Bom, eu. Como eu falei, eu era um gordão de, com depressão. Um gordão com depressão profunda, tendência suicida. Aí o que, que rolou? Eu comecei a fazer na época uma consulta com um psicólogo. O cara falou o seguinte: Ó, oh, vai pra academia. Aí eu fui no começo, sim sentia vontade de nenhuma, tipo, zero. Foi uns seis meses assim. E aí o que, que rolou? Depois de um tempo, minha prima chegou em mim e me falou. É, Siri, não vou falar meu nome real, claro Vamos ir todo dia nesse final de ano Porque a academia fechou uns dias Que era o final de 2020 Vamos ir todo dia na academia para treinar Esse fim de ano? Falei, vamos Depois disso, meu amigo, eu tomei gosto de vez Aí depois daquilo Comecei a treinar com vontade e tal Só parei quando eu literalmente Cheguei à beira de morrer Eu voltei uns meses atrás ah, Será isso? Eu tô ligado, Sidrão, você, você, você entrava na chamada todo depressivo, pô cara, é... será que se eu for, cara, não faz mais sentido essas coisas? Não, eu tava assim, vai... não, é o que é que negócio, a doença que eu dei, ela não te mata, faz você preferir a morte. Mas não vamos entrar nesse, em, em detalhes nesse assunto, não, não é o foco. É não, é, não é mesmo. É, então, tipo, assim, minha mãe, há bastante tempo que ela ia na academia já, sabe, tipo, ah, não por treinar pesado, mas, sabe? Mulher que treina pra não ficar gordinha, sabe? ela sempre queria que eu fosse junto, né? E, tipo umas três, quatro vezes eu comecei a fazer e... sem vontade e parava, né? Até que tipo um dia eu só me toquei, caralho, velho. Eu, eu vou ser um gordinho pra sempre se eu não fizer alguma coisa, mano. O máximo que eu cheguei foi 112 quilos. Tipo, sem treinar, sabe? Só banha treinando. Tá Aí eu comecei a treinar. Primeiro mês, assim, bem motivado e tal E aí eu consegui convencer um amigo meu também Amigo da internet, né, a treinar junto, tipo... Não, tipo, junto na academia, sabe, mas né, tipo, os dois começaram a jornada, assim E cara, só que, tipo, aconteceu... Aconteceu uns problemas com ele, né, antes de a gente começar isso aí Ele acabou vindo a falecer, cara, e tipo, isso me deu uma motivação de eu, de eu treinar, porque tipo, cara, a gente tinha feito uma promessa, então eu vou manter minha parte, né? eu fui indo, treinei um ano e meio, por aí. E aí começou a desmotivar de novo, sabe? Nessa meio desmotivada ali, eu fui largando um pouco. E aí, cara, é uma história meio sem nexo, assim, tipo... Ah, tá, o cara começou maior por causa disso aí. Parece um motivo bom, mas pra mim foi uma coisa importante que eu assisti monogatari, cara. Não rir, tá? E aí, com isso, eu entrei, <risos> eu conheci uns caras da fanbase, que tipo, tinha um maluco, que quando eu vi ele, eu fiquei, caralho, eu quero ser esse cara, mano. Porque ele tava literalmente postando vídeo no Facebook, fazendo levantamento, terra com 200 kg e usando uma camisa de anime, tá? E eu falei porra, cara foda, mano. E aí, tipo, eu comecei a conversar com ele, ele começou a me ensinar como é que fazia powerlift e coisa, e aí, tipo, voltou minha paixão pela academia, sabe? Isso foi em 2020, pela metade de 2020. E daí, quase estou, cara. Comecei a treinar, tipo, powerlift, sabe? Quanto que é seu Big 3 atualmente? Supino, agachamento e levantamento de terra. Quanto que é? Agachamento eu não faço, cara. Eu não, não consigo fazer agachamento, cara. Mas o terra e supino, quanto? Supino, meu, meu PR foi 96 no total. E terra, 191. Nada mal. Agachamento... Eu consegui fazer com 100 já, mas eu não sei, cara, tipo... Porque eu sou nem muito autista, sabe? Quando eu era criança eu ficava andando na ponta do pé e isso, tipo, encurtou os nervos da minha panturrilha e eu não consigo agachar direito, cara. Mano, hum, dá pra gente resolver isso a longo prazo. Pelo menos eu tenho panturrilha grande pra caralho mesmo que eu ainda não treinava ainda. O lado positivo, isso é um batata. E eu sofrendo aqui, tre treinando <risos> panturrilha três vezes por semana. eu nem treino mais panturrilha, pô. Perdeu a esperança. Não, não, não, não. Minha patrulha é decente. É, tá tirando os caras que. Somalha superior. É, vai. Não tem um maluco na minha Não, cadeira. maluco que treina só superior, eu já vi um. Puta que pariu, mano. O cara, sem dizer. Velho, parece <risos> realmente uma casquinha de sorvete. O cara literalmente encheu de funil mesmo, entendeu? Cara, não é por nada não, mas. Eu não sei se o cara não percebe. Entendeu? Porque tipo, existe uma diferença entre o cara que tem a genética ruim para a perna e o cara que não treina a perna. O cara que tem a genética ruim para perna, você percebe que o cara tem a genética ruim, porque às vezes ele tem uma panturrilha fininha, mas o negócio é definido. O cara que não treina, velho. A panturrilha do cara parece doer graveto, do palitinho de dente, entendeu? Você pergunta, parece como é que isso? Como que isso sustenta o corpo dele? Aí, nem definição tem na panturrilha, entendeu? É um negócio patético. É cara, não, voltando a história aqui, o cara, ele só malha superior, é até brincadeira lá na academia é, A gente chama ele de Rick Aí é, tem gente perguntando, e Rick, vem malhar o que? Peito e braço? Oh. O cara parece um funil mesmo É literalmente Tipo de funil total, <risos> famoso cornetinho É até massa a gente ficar zoando eu acho estranho galera simplesmente não malhar a perna duas vezes por semana, cara, no mínimo. Cara, uma vez por semana, dependendo da sua situação, se você for um atleta, tipo, com 10, 15 anos de treino, que vê que realmente você tem uma recuperação muito lenta, tá ligado, e já tá metendo hormônio, tudo bem, uma vez por semana, mas, tipo, o ideal realmente é duas. Ou se você for uma porra de uma, beira, uma ração genética que recupera rápido demais, três vezes por semana é uma boa. Eu tava treinando duas vezes por semana perna, mas. Eu tentei cara. três. Eu tentei três, não adiantou, não. Não conseguia recuperar rápido o suficiente. Tipo, é um dia que eu fazia só levantamento tero e um dia que eu fazia o abdutor, extensora, flexora, essas coisas, sabe? É que, que é bom ou nada, né? Tagpress é não. Devia não. fazer, cara, não faço por. sei lá, mano. Sei lá, cara, uma coisa que é meio estressante é se pegar pesado e se você morrer não tem ninguém para ajudar. Cara... Supino então... com barra. Não, supino existe jeito de você destravar a barra do peito. Primeiro, não coloca a barra presilha na barra. Porque aí você levanta ela, por exemplo, você travou do seu peito ali, você levanta ela de um lado só, aí o peso vai caindo, entendeu? É tipo, um lado tu levanta e com outro tu faz força para baixo. É. Não, ou pelo menos evita, ou só faz um pouquinho de força para barra não esmagar seu peito, entendeu? Aí você faz mais fosse de um lado que a barra, que as anilhas caem de um lado, entendeu? você pode a ficar minha tranquilo. A tática pra falhar no subindo sem ter um spotter, sabe tipo aqueles bancos de supino que tem o na ponta, tem aquele negocinho pra tu pôr o pé, sabe? Hum. Tipo, eu abaixo a vara no peito, eu travo meu pé lá, e, tipo, eu trago para sua um abdominal com a barra, assim, eu levanto só. Mas é uma beleza pra sua lombar. Ah, meu lombar é forte? Não, é, não brinca demais com tá isso, não. então? O Problema dele é outro, é, em outro local. Ah, é, esqueci. <risos> Memória de si. Memória de peça. Tá vendo aquele que os caras falam tipo, dos russos agachados no chão, que se o cara tá com o pé levantado, no, é um espião mesmo. meme é. Tipo, Puto não consigo sky. me agachar. sky, western spy. É. é hills não, no sky. Tá. Tipo, eu não consigo me agachar assim. Só se tiver com a perna muito aberta, sabe? Tipo, sumou. Ah. Aí eu consigo me agachar Bom, assim. né? com a perna normal, que se foda, faz sumou. Esse negócio de sumou, eles chamam, eles chamam sumou só aqui no Brasil mesmo. Porque o tal agachamento sumou, entre aspas. Não passa uma variação com o Alteres do Belt Scott. Tá ligado? Inclusive, inclusive, puta máquina boa que ele devia ter nas academias brasileiras. Qual? Belt Scott o que, que ela faz então, é uma forma de você fazer agachamento com zero tensão na lombar praticamente zero Esse tipo um agachamento ah, tem na academia que eu vou lá, mas eu nunca fiz o tal agachamento sumou entre aspas, não passa de uma variação dele que é feito com o terra, entendeu? o meu é tipo assim tem uma cordinha que sai do chão e tu amarra essa cordinha no teu cinto, sabe? E tu faz um agachamento hum. com o peso centrado no meio uhum, fica muito bom Assim, apesar que ainda a minha máquina favorita de perna é aqueles hacks que aqueles hack tem como se fazer invertido, sabe? Sei, sei. Tinha na academia. Eu fiz uma vez só, cara. Eu fiz uma vez só. Cara, gostou eu amei, cara. Tipo... A minha máquina preferida de perna é extensora, cara. O foda é que assim, eu fui na academia que eu só fui treinar uma vez, tá ligado? Eu joguei 40 de cada lado, fiz 8 reps. Joguei 50 de cada lado nele, fiz 5. Eu acho que se eu treinasse focado naquela máquina, eu acho que eu conseguiria 100kg de cada lado em 6 meses. Bora voltar ao tema do podcast, que é o beabá básico. Porque você deveria gostar de academia? Porque você deveria gostar de academia? Primeiro que, primeiro que é, um, é o mais próximo que a gente tem de uma panaceia. O exercício físico, no caso. É o mais próximo que a gente tem de uma panaceia. É isso. Pronto. é panaceia? Panaceia... Na Grécia Antiga, você tinha uma lenda da panaceia, podemos dizer assim, uma lenda entre aspas. E o que, que era a panaceia? Um remédio que curava todas as doenças, entendeu? Substantivo feminino, pretenso, remédio universal para todos os males físicos e morais. Mas, para nós, o que a gente tem disso? O quê? Exercício físico. Cara, exercício físico curou minha, curou minha depressão, cara literalmente 10 anos de antidepressivo eu só piorava a cada dia, comecei a treinar 3 meses depois de começar a treinar direito, nunca mais precisei botão um antidepressivo na boca é que tipo, não é que o exercício coroa a depressão é que eu não fazia exercício da depressão, cara pode-se dizer que seja isso, talvez que, Tipo querendo ou não, o nosso modo de vida não é natural cara, tu fica 8 horas sentado mexendo na planilha do Excel, velho planilha do Excel, cara, fala isso nem brincando É o que eu fazia, cara Tá puta vontade de morrer, velho Cara, mas sei lá, a gente que trabalha com questão de ficar só sentado, essas coisas, a assim, é única diversão mesmo é malhar, cara. É malhar, é correr. jogar no videogame. Isso daí, daí é pra, pra você que trabalha é, literalmente com esportes físicos. Não é? Pra nós que trabalhamos sentado, a gente tem que se articular em pé. Ah, cara, não é por nada não, mas trabalho assim, academia não é tão legal quanto parece, não. Principalmente por causa da... Vamos chamar de criaturas pra não definir o, o caboclo. As criaturas que deixam o peso julgado lá. Não vou falar, não vou dar detalhes do que, que eu acho. Se bem que eu já sei o que você acha, cara, então nem adianta. Ah, o que eu acho pode ser, de, sei lá, qual, com o áudio do barulho que é aleatório aí xingando uma pessoa que vai resumir bem. Voltando ao assunto... Pra não perder a linha? É aqui a função ali. que quer é fazer você perder a linha, vamos lá. Já perdi, tô zoando. Seguinte, cara, a academia, ela é maravilhosa. Todo mundo aqui, eu acho que que concorde. É, sim, eu concordo. Ah, <risos> o ruim é que, como a gente não tem o um imaginário, nem imaginário, querendo ou não, é a imaginação é ela que alimenta a vontade. Um imaginário suficientemente dedicado a essas coisas. Presumo que todos nós já entramos na academia, só que tivemos desânimo. Uma vontade, de... tanto faz, ir ou não. estão certo? Hum. Olha, eu não costumo ter esse desânimo não, tá? Ah, é se bem que você foi curado por... da depressão graças à academia. E também é meu hiperfoco, né? Então... parece você tem hiperfoco? Eu tenho hiperfoco em musculação, eu sou Asperger, porra. É, tem dois Asperger aqui e. Não, é tipo a reunião do Tais Mania, entendeu? Pera aí, é, se a gente fosse peraí. normal, a gente não ia estar aqui, velho. Apenas Exatamente. isso. Exatamente. Né? É, é, realmente. <risos> realmente, pra ter dois malucos esperando duas horas, porque eu fiquei a Deus sabe quem é pra demorar tanto. É, Tava apagando o travesti, te... né? Seu zóio eu tô... <risos> Seu viado. <risos> Incrédito, <risos> eu marco pra 4 horas. Os malucos estão aqui três e meia conversando. Cara, ver o nível. Tá, é. ah, mas voltando aqui, cara, a canemia é maravilhosa. Recomendo você ir. Resultado: dá depois de 6 meses. É só você fazer o seguinte: em 6 meses, se você tiver uma genética boa com 2 meses, você já percebe a diferença. E também a questão da alimentação é muito importante. Não cometa o mesmo erro que eu. Eu ia falar exatamente isso. Valeu aí por quebrar minha vida. Hoje eu te falei, minha função é essa aqui. É, aqui é essa. A questão é a seguinte, cara. Você é só precisa... você oh, tá fazendo uma coisa boa pra você, que é malhar, você tem que melhorar nas outras coisas. A alimentação, melhorar, tem que melhorar. Pô. Comer, comer mais proteína, essas coisas assim. Dormir direito. Tentar fazer o menos de merda possível. Vai, agora pode falar o atrapalhão. Você me adora porque eu sou assim. E o que você tem a dizer sobre dieta? Vai. vai. Cara, vamos lá. É... É um, um, 1.5 a 2 gramas quilos de proteína diários. Não tem muito nem o que dizer, na verdade. Basicamente isso. É, carboidratos, tenta manter é, acima de 1 grama quilo para não ficar maluco da cabeça e não surtar. Gordura de 0.5 a 1 grama quilo. É isso, é o básico do básico. Tá, bora falar o que que Pelo é Pelo amor isso? de Deus, não vira vegano. É, por é. isso você falou 1.5 gramas de proteína. Ah, é possível você conseguir isso com dieta vegana, a questão é que você teria que viver de proteína em pó, mas... O cara é maluco, teria que virar... E... Que proteína vegetal não vale nada, mano. tipo... O negócio é o... 10%. Feijão, né? feijão tem muita não. proteína, e aí? 10% é. é mesmo, tipo, tu não aproveita muito pra proteína vegetal. Outra coisa, cara, gordura, velho, Larga tudo que for óleo de semente, cara. É, importante é, isso. Óleo de semente é um... Sei, cara. É, banha, azeite e óleo de coco. É, tá moda. é verdade. Óleo de coco é uma maravilha. Manteiga também é ótimo, mas... Banha é... Ela é as... banha? Não, não, dessas gordura a banha é suprema, cara. Pô, literalmente, barata, azeite, boa... Não, a banho é mais barato que azeite, é mais... tem um equilíbrio melhor de gordura saturada e insaturada. Exatamente, cara. Azeite é mais mediterrâneo, pô. O doutor Carlstein disse que gordura saturada faz mal, então tem que literalmente fazer o contrário do que ele disse. Calma, não é pra fazer essas piadas, pô. Não é pra fazer. Eu não, não, não quero se esfriar o podcast. Façam as piadas, é façam light. as piadas, façam as piadas, <risos> façam as piadas. Se você fazer isso, eu vou se esferar a metade do podcast. Ah, se quiser eu ajudo a fazer ele censurar Você conhece muito bem meu senso de humor Calma, calma pô. Isso aqui é mais, isso aqui é Guia básico da academia pô Cara, depois de, de um tempo A galera repara É, é mágico, você tá falando da academia Você só, só fez um, fez um mínimo o um mínimo Que é comer, treinar e dormir direito A galera já fala Pô, já tá tomando pomba? E aí? Pô Cresceu, hein? Só veneno, hein? Eu falo, se você for um antes você for um gordão imundo, eles falam, emagreceu, hein? É, se for um amigo mais próximo e você for um gordão, e pergunta, tá usando crack? Fala, Deus não é nem teu físico mudar, você, tipo, tua é. expressão muda, cara. É, sua feição, cara. Dá pra ver no, no olho da pessoa que ela não tá mais contando tanta vontade de morrer, visão. cara. É uma uhum. coisa mágica, cara. Literalmente. Não sei se. Tá ligado, expressão de, olho de, é, expressão de peixe morto? Sim. Presumo que a maioria que já tirou a, viu a foto antiga percebeu que tinha. cara ah, eu ainda tenho um pouco disso, cara. É, não, eu tô, eu tô meio assim mesmo, graças a, a problemas do trabalho, mas isso aqui não convém falar. Tava tendo uma conversa sobre isso com um amigo meu. Faz um tempinho já, mas, tipo, rendeu bastante aquela conversa, a gente começou a se olhar as fotos antigas realmente, caralho, mano. só aquele olhar de me mata, por favor. Sei. Cara, é, é isso mostra o quão o, o impactante a academia da sua vida, cara. Querendo não, você se sente vivo. Você lembra que a segunda-feira você quer pegar mas é a pena negócio aí, deixa eu complementar o assunto do olhar. Contar um fun fact aqui pro esse negócio de que teu olhar não mente, cara. Isso é uma... Tá na cultura japonesa isso é bem forte, cara. Tipo, tu vê os anime, todos os personagens têm tipo, o um puta olhão e tal. Tipo, o olho dizem que é a da alma, cara. Tua alma reflete no teu olho, no teu olhar. Que, tipo, sorriso tu consegue fingir até, mas, tipo... Do... Teu olhar não tem como tu mudar, cara. É só se mudando pra mudar aquilo. Lembrei do caso do Olhar de Mil Picas. É, é olha, resumido em olhar de peixe morto, pô, tá ligado? Não era pra você ter falado isso. Ah, mas... Ah, olhar de mil jardas também, ué. Tem a versão é. e, masculina, né, com olhar de mil jardas. Ah, mas vai, pode continuar aí. <risos> <risos> Ih, que silêncio. Oi, pô, eu pedi isso. <risos> não, uma, mas mano, não tem o que dizer. O que falou, um o negócio do olhar, <risos> Eu já Eu a função tá 97. mais aqui, é pra fazer piada ruim mesmo, Cara, feição muda, cara. Quem é que não mudou a feição depois que fez a academia? Ao menos depois de um ano. Até pra interagir socialmente melhor é melhor, tá ligado? Porque as pessoas respeitam quando você tem um shape. Porque convenhamos. É uma verdade dura. Ninguém respeita um gordo. Ninguém. Um, Ninguém um respeita. Cara franzino. É, o cara franzino ainda tem mais respeito que o gordão, entendeu? É, Mas é que... o, o, o Franzino pode ser respeitado por uma pessoa ou outra. Às vezes, ele, às vezes a mãe dele ainda, ainda acha ele bonito. Agora, quando o cara é gordo, nem a mãe dele acha bonito, cara. É, e, e o, o Franzino, por mais que ele seja franzino, ele não sofre tantas piadas que nem gordo. Cara, muitas vezes, a, quando é. Ó, manda real também, as piadas de gordo. É pelo bem do cara, desde que não vá pra porrada. Se for só piada, é pelo bem do cara. Não, mas o que, que você acha mais, de, mais fácil? Zoar um franzino ou zoar um gordo? Ah, depende. O franzino você pode chamar de cracudo do gordo de baleia, entendeu? Os dois são fáceis. O leque de, de humilhação para franzino é menor do que o de gordo, cara. É, realmente, é menor. O olha, do tamanho, tamanho, cara. <risos> Posso citar uma, citar uma frase do, do Yuki Mishima em Sol Yasu. Inclusive, eu leio esse livro, cara. É muito bom. Ah, Mishima? Vai, falar ele É a frase entra nesse assunto que tá falando agora. Tá, abre aspas. Sempre senti que sinais de uma individualidade básica, física, tais como uma grande barriga, entre parênteses, um sinal de preguiça espiritual, ou um peito achatado com costelas protuberantes, entre um sinal de sensibilidade nervosa excessiva, parênteses, eram muito feios. E não pude conter minha surpresa quando descobri que tinha gente que amava esses sinais, Pra mim, isso só podia parecer atos de desavergonhada e indecência. Como se o portador estivesse expondo os órgãos sexuais do espírito lá de fora de seu corpo. Representava um narcisismo que eu jamais poderia perdoar. Fecha aspas. Momento oportuno aí. Que falou de aí, eu lembrei. Liga esse livro, cara. Peraí, mas o Mishima não é gay? Não tem problema. Não, ele não era gay, cara. Ele não era gay, ele era... Sei lá, cara. Ele não era viadão, sabe? Praticante dos grandes campeões? Calma, calma. Ele era tipo, ele era tipo, não, ele era, ele era tipo o BAP, sabe? Não, o BAP é gay? Não, o BAP não é gay, mas tipo, o BAP fica falando de cultuando o corpo masculino, sabe? Ah, é. sim! É aqueles caras que se masturba na frente do espelho. É isso? Não, eu não sei, cara. Eu acho que beira a Makeup Cycle. <risos> É, eu acho que mais um negócio assim, sabe? Não, não, vai. Eu presumo que o BAP seja assim, mas o Mishima não, cara. Tá, mas voltando. Eu vou... falou? Só pra dizer, eu agora o Mishima vai ser espelho, de cara. De... Boa. o que falou do espelho, eu lembrei do vídeo. E, cara, agora é que tu falou o cara, cara é shapeado naquele vídeo, tipo, tem o. Tá ligado? Filmar os outros no banheiro, assim por cima. Tem o vídeo do, do, do, de um Severino filmando o outro e, tipo, o cara é shapeado no banheiro. Você batendo, uma olhando no espelho, cara. <risos> eu <já> tava... ah. <risos> Ó, 3, 2, 1, cortei essa parte aqui. Ih! Não, peraí. <risos> três, Vai cortar mesmo? Dois, censura. Isso é um. censura. Isso é censura. Cala a boca, você, pelo amor de Deus. Calou. E olha, vamos entender geral, tipo, o cara é cheifado, cara. Vou, vou contar 3, 2, 1 de novo. Beleza. Alguém bota um áudio do Carlinhos aí? Não, Alguém não, não. bota um áudio de Carlinhos aí, pelo amor de Deus? Ah, não. Ei, rapaz, fui censurado aqui, ó. Seus filhos, estavam dando trabalho do caramba pra gente também. Vídeos do Carlinhos dando a punta na internet. <risos> levou levantou 2.050 quilos no Terra. É Carice o Carice pega é, cara. na para de supino. Cala a boca. carlinhos agachando em 2.050 homens. <risos> só eu que tive uma interação com mulher diferente depois da academia? Ah, não. O desgosto é o mesmo. Interagir com mulher. <risos> ah, é, esse, esse, o só eu que não sou aspega nessa chamada, cara. <risos> Ah não! Tá <risos> mais ah, sério. Agora falando sério, cara, assim é diferente, é diferente. Quando você é, é tem provis. um chip você tem respeito. E aí, assim, eu vou mandar real. Não acontece com muita frequência que ele aqui negócio. Não adianta nada. Você tem um chip você parece, sei lá, o rodelo do programa do ratinho Tipo, ah, sei. um rosto bonito é, é, é, faz diferença também, mas tipo, o shape, realmente, assim sinal de pegar mulher faz diferença. você tá treinando, na, entrando numa academia pra pegar mulher, por favor, é, não calma. entra. Você nem não entra isso, pra começo é. de conversa, porque ninguém merece, cara. Ninguém merece. Eu sou um instrutor, eu trabalho, eu estagio como instrutor, ninguém merece ter que treinar gado que tá ali pra pegar mulher. E essa motivação nem dura, cara. Eu já vi caso de cara que ficou... Eu já vi casos de cara que ficou uma hora conversando na academia com a mulher, entendeu? Eu cheguei no dia pra treinar, fui lá, fiz uma esteirinha, eu tava terminando o treino, o cara ainda tava conversando no mesmo aparelho, conversando com a mesma mulher. Não, se você for entrar na academia pra pegar a mulher, não entra. Não sei nem porque você tá ouvindo esse podcast, de, de passagem. É, vai ouvir um áudios do Carlinhos. Cara, eu acho que esse tipo de cara nem, nem tá aqui, velho. Ah, sei lá, velho, já é bom deixar o aviso. Eu, se esse podcast pegar mil vivos, eu acho que só 10 vão se identificar com isso. É Você assim. vê, né? Falando em, fala em conversar em academia, cara, um dos, um dos grandes perdas de tempo que eu faço na academia é literalmente ir lá me, é, conversar com os caras, falar de coisas totalmente nada a ver. Ah, velho, conversar com os manos é da hora. Você trabalha lá, é diferença que. Não, eu, eu até lá, durante eu o treino eu converso. O ruim é que, que, literalmente, meu horário é muito apertado. Ou eu vou de manhã cedo, tipo, 6 horas. Eu só vou depois das sete e meia, cara Aí, eu, querendo ou não Meu tempo é encurtado Eu não tenho muita chance pra deslize Sinto muito Quase nunca converso na academia né? Ah, Quer falar do, do porquê Aconteceu aquele rolo contigo na academia? Você é expulso da academia? Ah, você foi expulso ou você meteu o pé mesmo? Não, eu fui expulso, cara Tipo, não formalmente, sabe? assim, Não é mais pra ver aqui que não tá legal. Ela pensou que isso foi um ataque a ela e foi na polícia, fez BO e confusão. E daí ela não, não me quis mais entrar na, que eu fosse na academia, sabe? Tipo, eu fui treinar ainda uns três, quatro dias. Tanto que no último dia que eu fui eu bati pé de 191 Notera. Aí eu chego em casa, feliz pra caralho, abro o WhatsApp e tá lá. Ai, ah não, acho que não seria mais legal você vir aqui na academia depois do acontecido, sabe? Eu não me sinto seguro com isso. Beleza, cara. Literalmente, você foi, meu. Minha meta que era levantar 200kg até o final do ano. Isso foi em novembro do ano passado. Desde tal você tá sem treinar? Não, ele... Vai, vai, conta aí. Eu voltei a treinar aqui em Portugal agora, né, mano? Não, sei lá, cara, não... Não tá rendendo mais, sabe? Eu perdi o pique, eu tô indo, mas, tipo, tô indo por obrigação, Entendi. Posso, posso, posso contar nos dedos os dias que eu fui treinar e falei, caralho, eu tô treinando, velho, que foda. Sim, top de termogênico, funciona. É seguro? Não, mas funciona. eu o cara uma parada cardíaca Meu sonho, meu sonho. <risos> É adi... Meu sonho é botar, por exemplo, fazer igual aquele vídeo lá que o estronda, é bota um, um monte de cápsula de cafe... um pote de cápsula de cafeína no liquidificador, bate com café e toma. Meu sonho é fazer aquilo. É literalmente isso. Ou o treino rende, que vai ser uma coisa boa, ou o moro, que vai ser uma coisa boa. Exatamente. Essa é a parte divertida. É o win-win situation. Os caras têm que preparar, fazer um palitão à medida pra te colocar no caixão. assim. Esse... É tipo asfixia alterótica, ou você gosta ou você morre, nos dois você sai ganhando. Ah, não, quero. <risos> Considerações finais? É, é bem, Esse podcast aqui não rendeu tanto. Não, não foi esperado quanto eu estava assim. <risos> Não, rendeu, rendeu. Aí ah, rendeu, rendeu sim! Rendeu da maneira que eu tava querendo. Cara. Imagina o um maluco que tava querendo um motivo para ir para academia e ele ouve de asfixia exatamente, olha Ó, eu tô influenciando os caras a entrar na academia assim, faltar uma piadinha ruim no meio, no meio do tempo aí, não tem problema o cara vai entrar na academia, ele vai pensar em levantar peso, e não botar uma cordinha no, no pescoço e fazer aquele ato eu não tô falando de suicídio mas assim, cara, dá pra resumir o porquê de treinar tipo, uma frase só, mano é, é. Que, Exercício físico é pessoa parte da mesmo. natureza, cara. Tipo, literalmente, parte da natureza O ser humano foi feito para se movimentar. O, o nosso ambiente evoluiu muito mais rápido do que a gente evoluiu. Fisicamente, a gente ainda é caçador e coletor, cara. A gente uhum. tem que sair correndo, brigar com bicho e subir em árvore, cara. Não alimentar uma planilha de excel. É um negócio que tá batido já, todo mundo fala isso no nosso meio, É, cara, meio que... Não é, não é, não é à toa Nossa que fala. isso, academia é a coisa mais, é, mais comum, cara. Se bem... Vai lá se... na academia, cara. Larpa, que tu é um, um cita, que tu tá correndo atrás de um pedaço de carne. Aí tu volta pra casa e come carne, cara. Vem, tá bom, cara, cara, eu vou dizer que só... eu comecei a malhar em jejum, não foi por causa que, de simular uma caça. Porque eu tinha preguiça de comer antes do treino E eu, como eu acordo cedo Eu não tenho e é uma burro vontade É, eu precisei te, Eu precisei te xingar porque, umas 10 é, vezes por causa uma disso, né Também às vezes, malinho de Olha, cara, é que, como eu costumo falar Se você quer se matar, beleza, vai lá Não é problema meu Mas não faz uma forma idiota de dessas, não, tão cara, assim, cara porque, tipo, não, eu O ser humano como também, era, gente... né não treinar em jejum, cara. Dá, treinar pô. em jejum, Imagina, não dá, cara. não tá. É né? Eu consigo 5 minha da manhã, brother. Vou malhar seis. Amigo, bota umas três colheres de leite em pó na boca, mastiga não, e mãe. vai. velho. É. O que, que eu falei ele, pensador tipo, coletor cara. Ele não, não come cinco vezes ao dia que nem a gente come cara. Ele, tipo dia sim dia não. Mano. Se tiver sorte ainda. Eu sei, eu sei. Mas o foco aqui é, é dar um shape pro cara, ah, tá para entrar em e é? botar o shape, ou ficar forte. Você quer o máximo de rendimento possível, cara. Você vai ter que comer e treinar. Ah não, sim, sim, é, sim, é, sim. Mas tipo não, quer dizer que tu vai morrer fazendo isso. Na dúvida, come uma colher de leite em pó antes e foda-se funciona. Comer uma paçoquinha, cara. Quantas vezes eu já fui treinar, comer uma paçoquinha antes? É bom fazer jejum, cara, que isso te ajuda a valorizar a comida, velho. Jejum é bom, eu sei, mas é bom também você comer alguma coisa antes de treinar pra não treinar em jejum, cara. Treinar em jejum é uma idiotice. Agora, ficar em jejum, aí já é contigo, entendeu? É, realmente treinar em jejum, tipo, rende menos no começo. Hidratação antes ou durante o treino? Ou antes e durante? beber a hora, a água a hora que você quiser, cara. A hora que você quiser e tenta pelo menos ali uns... Pelo menos, é pelo menos, no mínimo, do mínimo, 2 litros. Pega quando tá cedo, cara. Eu não precisa com esse negócio de, ah, você tem que tomar 0, tantas ml por cada nanograma de massa corporal. Não, pô. Pega, na dúvida, faz o seguinte. Pega um garrafão de água, de 2 litros, fala, ó, tem que tomar um desse por dia. Pronto você tem que pegar aqueles garrafão de... Você encher aquilo lá de água, porque não é pra você colocar nada em garrafa de plástico, que você vai absorver isso durante a sua vida. Você faz o seguinte, você enche aquilo lá. Se quiser, toma, toma o quanto você puder, cara. Não tem mais nada. Se bem que eu não armazeno nada em garrafa de água porque não tem. Ou garrafa de vidro porque não tem. Tirando as jarras. Assim, cara, como tudo que envolve teu corpo, é só tu ver como ele reage cara. Toma água até teu mijo ficar... Quase transparente, não ficar clarinho, porque aí tu tá tomando água demais. Simples. Aí, e se tu for tomar água no meio do treino, toma água em temperatura ambiente, porque a água gelada ela fica no teu estômago até esquentar o suficiente para entrar no teu sangue. Então tu tá desidratando. O negócio que eu fazia, eu pegava um. pegava tipo uma garrafa de água assim, espremia um limão dentro, uma colher de sal e duas de açúcar, uma garrafa de um litro. Eu tirava da geladeira a água. Uma meia hora antes assim, de ir pra academia, sabe? Aí eu tomava isso durante o treino, cara. Eu rendia bastante o treino fazendo isso. Funciona. O limão é pra dar o gostinho, Funciona. né? Mas, tipo, sal dos é pelos minerais e o açúcar é pra dar aquele boostzinho. Glicogênio. aqui okay, só é a seguinte. Toda vez antes do treino, se não tiver nenhum problema que nem o Siri tem, que é estomacal, duas ou três xícaras de café, pô. Sem açúcar, principalmente, porque é maravilhoso. O estará forte porque é mais barato pra tomar vontade, cara. Uns um 30 minutos antes do treino, não importa se você tá malhando meia-noite. Só tô tomando um cafezinho. Nossa, coisas mais deliciosas antes do treino. Tirando você que você tem problema em é o Orcili. É intestinal, mas tudo bem. Ah, não tô com vontade de ir na academia. Toma um café. Pronto. Cheira um pó. Mas daí já vai com você. E diga-se. É pra, pra evitar esquizofrenia, eu me despeço, é, encerrando o podcast neste momento, peço que os membros se despeçam Tchau.